A gente pode ajustar também algumas formas. Então, uma coisa que eu gosto de evitar, por exemplo, tá vendo aqui, quando eu vejo o meu cavalinho de frente, ele tá bem, ainda está bem chapado aqui, ó os pontos estão bem alinhados. Eu poderia, por exemplo, selecionar alguns pontos aqui do meio e tirar eles um pouquinho do, do alinhamento, assim, só um pouquinho. Só o suficiente pra quê? Quando eu ver isso em 3D, ele não vai estar tá tão chapado. Ele vai estar tá mais... Vai ter um gordinho aqui do lado, sabe? Talvez aqui, por exemplo, podia ter um gordinho legal, assim. Ou então, ao contrário, talvez essa parte eu vou jogar mais pra dentro um pouco. Pra fazer o... essa parte do queixo. Tá vendo, como o Mirror vai duplicar os detalhes todos para mim mesmo, pode ser uma boa você é, mexer um pouquinho nesses detalhes para para evitar dele ficar lisinho, né? A vantagem de trabalhar em 3D é justamente que a gente pode fazer as coisas com volume, etc. Aqui, por exemplo, também, ó, essa frente aqui eu posso tirar um pouquinho do alinhamento, eu acho assim ó. fazer um pouco a forma do, do peito dele aqui tá vendo mesmo com, com pouco polígono assim só de você tirar um pouquinho é, um pedaço assim do alinhamento já dá um detalhe legal é coisa simples não é só o suficiente para quebrar a, a, a bidimensionalidade né? então essa parte do olho eu vou ficar um tempão brigando com ela eu vou deixar para depois, não sei se... se eu fizer um vídeo sobre isso vai ser muito mais chato esse vídeo aqui já vai ser difícil e chato imagina eu ficar fazendo esse olho aí é... mas basicamente o que eu queria passar sobre o Max Modeling eu já falei tem que exercitar, não tem jeito, tem que treinar aí ah, Eu vou mexer mais nessa orelha também Vou deixar isso para outro vídeo é... Então, bom, basicamente o que eu precisava passar é isso tá? Foto de referência Sempre usar foto de referência Para garantir que a sua proporção Vai ficar certinha tá? Não esquece os três eixos do Realismo entre aspas Proporção Iluminação e materiais Isso vale para o Blender, isso vale para desenho Para pintura, para qualquer coisa É... Foto de referência Se você não quiser usar essa foto de referência que eu botei no Classroom Você pode pegar outra Tá? É... A única coisa é o seguinte Para as outras peças do xadrez Basta uma foto Para fazer o peão, por exemplo O peão tem simetria radial Basta uma silhueta dele Você faz um igual, sem problema Bios para rainha, quase todos a gente pode dizer isso o cavalo não dá se você só tiver uma foto do cavalo de lado na hora de dividir a tela do blender e modelar de frente e de lado ao mesmo tempo você vai apanhar muito, não recomendo você vai perder seu tempo então pode usar qualquer foto de referência que você quiser desde que tenha a visão frontal e a visão lateral agora você está fazendo isso só com uma peça de cavalo, mas... No dia que você quiser modelar uma coisa mais complicada um carro, uma pessoa, uma cabeça de um personagem Você vai precisar de uma referência frontal e uma referência lateral Às vezes até mais do que isso tá? Então pode usar qualquer uma Mas tem que ter as duas visões, senão você vai apanhar à toa Você não quer usar essa referência que eu botei lá Ou você não pode pegar ela por algum motivo qualquer tá difícil de achar referência no, no Google Imagens ou sei celular onde você está procurando. Desenha. Lembra do papel, do lápis? Pega uma folha de papel, pega sua régua, desenha a referência. Desenha o cavalo de frente e de lado. Usa uma régua para alinhar né? tudo. Alinhar a altura do olho, do nariz, do queixo, etc. etc. Desenha as duas peças. Escaneia ou tira uma foto... Que tirar uma foto Bem retinha né? Se você conseguir botar a câmera bem paralela O ideal seria escanear E usa esse desenho como referência Você pode fazer isso Em todos os trabalhos dessa disciplina Qualquer coisa que você quiser fazer em 3D Você mesmo pode desenhar referência também Não precisa pegar a internet tá? Mas sempre visão frontal Visão lateral Divide a interface do Blender Importa a referência cria a sua caixa lá entra logo no Edit Mode para não tirar o ponto de origem do lugar vai arrastando os pontinhos extrudando e dando Ctrl R bem devagarzinho tá? sem correria começa com a parte bem não precisa fazer igual eu fiz você pode começar da base por exemplo pode começar da orelha, pode começar de onde você quiser mas vai bem devagar tenta visualizar aonde que as linhas vão entrar, para você criar a forma que você quer, vai estudando com calma, ok está esquisito, está difícil, está estranho a... seleciona um pedaço deleta e começa de novo é bem mais rápido deletar e fazer de novo do que ficar brigando com os vértices depois que eles já estão no lugar errado ok ah, acho que por enquanto é isso não tentem mexer com o material ainda, a gente vai fazer isso no próximo próxima etapa desse exercício tá? concentra se por enquanto e fazer o cavalo, concentra em trabalhar com box modeling, tá bom? depois a gente vai treinar isso mais mas vocês tem que aprender isso com muita calma agora para não dar erro depois tá bom? boa sorte e qualquer dúvida é só me procurar